Fala família MPP, eu sou o professor Marcão e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vindo à correção da prova C do concurso do Banco do Brasil. Vamos resolver aqui com vocês a parte de matemática financeira. Essa provinha realmente foi bem difícil, né? na minha opinião foi a mais difícil aí do concurso. E cara, atenção, e vamos com tudo né? para cima deles, para cima da Cisla Rio, Caneta e papel na mão, e cara, lágrimas vão rolar, hein? Essa provinha aqui realmente foi bem cavernosa aí. Mas vamos lá, com o método MPP a história será outra. Vamos lá, vamos com tudo. Então, sem lero-lero, sem queri-queri, corococó, vamos lá, vamos começar aqui a correção. Sublinhar para interpretar, ó. Método MPP. 2,50 neles. Ó. Vamos lá. Uma família deseja comprar um imóvel cujo valor à vista é de 500 mil reais. Para isso, fará um financiamento à taxa de juros de 1% ao mês pelo sistema de amortização constante, que é o sistema SAC, em 360 parcelas mensais com a primeira a ser paga um mês após a assinatura do contrato, visando reduzir a quantia a ser financiada, precisa se determinar o valor mínimo de entrada a ser paga no contrato da assinatura, de modo que a primeira prestação IPC importante para caramba, ó. a primeira prestação seja no máximo de R$ 4.700. Cada prestação mensal será composta de três partes. Ó, amortização constante, juros sobre o saldo devedor do mês anterior e custos fixos mensais de R$ 100, reais referentes a seguro e taxas administrativas. Considerando as informações e as condições apresentadas, o valor em reais que a família precisa dar como entrada para atingir sua meta é igual. Então, analisando aqui a questão, né, pelas características né, da questão, ficou muito claro para a gente que é um problema. É uma questãozinha sobre tabela saque. É uma questãozinha sobre tabela saque e nessa questão de tabela saque ele está querendo saber quanto a família precisa dar de entrada essa é a pergunta do problema então, tudo lindo né? já interpretei já sei o assunto e já sei o que a questão está pedindo qual é o próximo passo? resolver técnica R no nosso curso é assim para resolver é a segunda técnica para interpretar é a primeira para resolver é a segunda então com a segunda técnica você aprende dentro do nosso curso a forma correta de se resolver né essa questão né esse tipo de questão então qual seria a forma correta usar a fórmula só que nesse caso aqui a questão foi legal a questão deu a fórmula para gente a gente vai usar a fórmula da prestação ó. ele fala que a prestação mensal ela é composta de três partes. Está ó. aqui. Ó. Amortização, juros e custos fixos. Então, eu já posso montar aqui a minha equação. Ó. Como é que ficaria a minha equação? Ó? Amortização mais os juros mais os custos fixos. Isso tem que dar quanto? 4.700, que é o valor da prestação. Então, eu já sei. Né? Eu já tenho aqui a minha fórmula. Eu já tenho aqui a minha equação. Agora, para ficar tudo lindo, só falta encontrar o quê? A amortização e os juros. Vamos lá. Como é que eu vou encontrar a amortização? A amortização é o valor da dívida dividido pelo número de parcelas. Como aqui o cara deu uma entrada, então o saldo devedor dele, né? o valor da dívida que ficou, seria 500 mil... Menos E. Por quê? Ele não deu um valor de entrada. Então, a dívida agora é essa daqui. Então, a amortização ela será calculada em cima disso aqui. Ó. Então, como é que eu calculo a amortização? A amortização é o saldo devedor, que é 500 mil menos E, dividido pelo número de parcelas, que é 360. Legal, e os juros? Como é que eu calculo, né? Como é que eu faço o cálculo, né? Melhor dizendo, dos juros: juros é saldo devedor vezes a taxa, então vai ser 1% de quanto? De 500 mil menos é só que 1% é a mesma coisa que 0,01%, então vai ser 0,01. Vezes 500 mil menos E. lembrando e é é e de entrada legal agora sim eu já tenho os ingredientes necessários para jogar ali ó a até que vale o a a é 500 mil menos é sobre 360 mais os juros a de amortização e J de juros. Quanto é que vale os juros? 0,1 vezes 500 mil menos E. Só que para ganhar tempo, eu já vou distribuir aqui. 0,01 vezes 500 mil vai dar 5 mil. 0,1 vezes menos E vai dar menos 0,01. É, mais o custo, que é 100. Isso tem que ser igual a quanto? A 4,700. Aí, irmão, é matemática básica na veia, é o que eu falo para os alunos. Tem que dominar a matemática básica. Aí, vamos lá. Organizando ali a bagunça, ficaríamos com o seguinte, 5,000, 5.000 não, né? 500.000 menos é sobre 360 mais 5.100 menos 0,01 é é igual a 4.700. O que, que eu vou fazer aqui malandramente? Eu vou jogar essa galera aqui para o outro lado. Quando eu jogar essa galera para o outro lado, o que, que vai acontecer? Vai ficar assim. Vai começar a ficar mais bonito. 500.000 menos E dividido por 360 é igual. Aí eu vou jogar essa galera para o outro lado. 4,700 menos 5,100 vai dar menos 400. Então, ficaria 0,01 E menos 400. 360 está dividindo. Vai passar para o outro lado o quê? Multiplicando. Então ficaria 50.0 menos E. É igual. Aí eu já vou aplicar aqui a distributiva. Para ganhar tempo. 360 vezes 0,01. Isso aqui vai dar 3,6. 3,60. 360 vezes menos 400 vai dar menos 144 mil. Fazendo aqui as transições, as transições né? letra de um lado, número do outro, 500 mil mais 144 mil daria 644 mil. 3,6 é mais é vai dar 4,6. E dividindo aqui essa galera 644 mil dividido por 4,6. Isso daqui vai dar 140 mil. Olhando ali as opções, qual seria o gabarito? Letra C. Ah, Marcão, na minha prova tá a letra E, claro, agoniado. É outro tipo de prova. Pode ser o gabarito 2, pode ser o gabarito 3. O que interessa é o resultado. Pelo amor de Deus, hein? Não vem com esses encostos para cá, não, hein? Tá doidão, pô? Pelo amor de Deus, hein? Vou orar por você, hein? Olha a malcriação. Então, <risos> tá aí, ó. Gabarito, letra C. C de churrascão da aprovação. Vamos lá, próxima questão na tela, ó, sublinhar para interpretar. Deixa eu voltar aqui, depois eu saio. Método 250 nele. Ó. Não chora não, hein, bebê? Vamos lá, essa daqui é o Nirvana. Um terreno está sendo vendido à vista por 120 mil, reais, com pagamento na data da assinatura da escritura. Ele também pode ser adquirido a prazo, de modo que R$ 120 mil reais sejam equivalentes financeiramente a uma taxa de 2% ao mês no regime de juros compostos, ao pagamento de uma entrada na data da assinatura, mais 12 parcelas mensais e iguais a R$ 5.080 com a primeira sendo paga um mês após, e mais um pagamento final, um mês após a 12ª parcela mensal, quando o financiamento ficará totalmente quitado. Considere que uma família quer comprar esse terreno, desembolsando no máximo R$ 26 mil no pagamento final. Levando-se em conta apenas as condições apresentadas e dados fornecidos, o valor mínimo de entrada em reais que a família precisará desembolsar para comprar é de aproximadamente... Então, vamos lá. Essa questão envolve dois assuntos. Equivalência financeira e rendas certas. Ou tabela price, que é a mesma coisa, mas eu gosto de chamar nesse caso aqui de rendas certas. Tá? Então, envolve dois assuntos. E para resolver essa questão, sem querer querer, corococó, técnica R. Né? Nós ensinamos no nosso curso o seguinte: né? equivalência financeira, valor à vista, é igual. Ao somatório dos pagamentos. Então, quando falar em equivalência financeira, em equivalência de capitais, você tem que estar com essa igualdade aqui na cabeça. Valor à vista tem que ser igual ao somatório dos pagamentos. Aí eu vou criar aqui uma equação né, do valor à vista e do né, igual ao somatório dos pagamentos. Como é que ficaria isso daqui no papel? Ó, somatório dos pagamentos seria a entrada Mais o valor atual das 12 parcelas mensais Mais o valor atual da, do último pagamento Que foi de R$ 26.000 Esse somatório de pagamentos tem que ser igual ao valor à vista que no caso aí é no valor de 120 mil reais. Aí começa a batalha dos aflitos, irmão. Aí sem neurose. Vamos lá. Vamos achar o valor atual dessas 12 parcelas. Como é que a gente acha isso daí? Aí tem que lembrar da formulazinha das rendas certas. Valor atual é igual a prestação, que é 5.080 vezes o ANI. Qual é a fórmula do ANI? É 1 mais I elevado a N, ou seja, 1 mais I é o fator, né? Então, seria 1 mais I, seria 1,02. Elevado a N, 12 parcelas, seria 12. Menos 1. Aí tem que estar com tudo isso na cabeça. Menos 1. Dividido pelo fator... Vezes I. I é a taxa, a taxa é né, de 2%. Então seria 1,02 elevado a 12 vezes 0,02. Aí vamos lá, cabeça de gelo. Cabeça de gelo: 1,02 elevado a 12 é 1,27. A provinha já deu esse valor para a gente, aí vamos lá. Continuando aqui com a parada, A vai ser igual a 5.080 vezes 1.27 menos 1 vai dar 0.27 dividido, dividido por 1.27. Vezes 0,02 Aí que eu falo da importância da matemática básica Já estou ouvindo aqui os gritos, né? <risos> 0,27 dividido por 0,02 É a mesma coisa, né? Que 27 dividido por 2 Porque está com o mesmo número de casas Ó, estou tranquilão Ó Tô tranquilão, ó. Ó, Olha só, que lindo. Aí o que, que o tio Marcão vai fazer agora? Ó? Eu vou passar esse cara aqui para o outro lado. Ele tá dividindo, vai passar para o outro lado multiplicando. 1.27. Deixa até eu sair daqui que vai começar a cortar. 1.27 vezes 2 vai dar 2,54. 1.27 vezes 2 vai dar 2.54. Então, vai ficar lá do outro lado. 2.54A é igual a 5.080 vezes 27. Isso aí vai dar 137.160. 137.160... Dividido por 2.54. Isso aí vai dar... 54 mil. Então, o valor atual dessas 12 parcelas... Seria de 54 mil. Ok? Então, já descobri aí uma coisa importante. Vamos lá. Para dar o fatality na questão... Falta encontrar agora o valor atual da última, né, do último pagamento. Que é no valor de 26 mil. Que é no valor de 26 mil. Como é que eu vou encontrar o valor atual desse cara? Desse pagamento? Descapitalizando. Descapitalizar é a mesma coisa que dividir pelo fator. Então eu vou pegar 26 mil. E vou dividir pelo fator Que é 1.02 Elevado a 13 Porque esse pagamento foi feito um mês após A raciocina comigo 12 parcelas Um mês após seria o que? Na data 13 Então vai ser 1,2 Dividido por 13 Só que Agoniado Ele já te deu esse valor 1,1 1, Vou até colocar ali para ganhar espaço. 1,02 elevado a 13, dando chabum xabum na caneta. 1,02 elevado a 13 é 1,30. Aí tem que estar tá em dia com essas continhas de padaria, hein? 26 mil dividido por 1,30 vai dar 20 mil. Aí, irmãozão, acabou, né? Aí é só jogar ali na equação e correr para o abraço. Vai ficar é mais 54 mil, mais 20 mil. Isso tem que ser igual a 120 mil, é mais 74 mil. É igual a 120. Tudo lindo. E é, vai ser igual a 120. Menos 74. 120 menos 54, 74 vai dar 46. Olhando ali as opções. Gabarito letra B. Olha que lindo. Marco o V da vitória. E vai ser feliz. Então família, tá dentro do digital, tá dentro do digital. Só que na minha opinião, né, é muita conta para pouco tempo de prova, tá? Essa é a minha ressalva. Tá dentro do digital, tá dentro do digital. Só que eu acho crueldade com o aluno nessas contas e você ali não tem recurso para isso, né? É no braço. Então realmente isso dificulta muito, né, a vida do aluno. Mas, cara, é aquilo. Prova, né? é competição, e você tem que estar tá afiado nessas contas. Por isso que no nosso curso, que daqui a pouco, né, quando acabar a correção, eu vou falar do nosso curso, primeira coisa que nós colocamos para os nossos alunos é o curso de matemática básica, porque a gente sabe que é fundamental. Não adianta, sem a matemática básica, não vai rolar. Tem que dominar, tem que dominar essas continhas né, com vírgula, com números decimais Tem que estar tá em dia com tudo isso Porque, infelizmente, você não vai nem mexer na prova Pode pedir lá uma coquinha, uma coxinha Porque você só vai lanchar Não adianta né? Pode antes de entrar na prova Se você não fez nada disso, não estudou Você foi lá de aventureiro, não estudou Antes de entrar na provinha do Banco do Brasil Caixa Econômica, Banrisul Essas provinhas bancárias Que o mundo é horrível, o mundo é feio Cara, antes de você entrar já deixa lá pro tio lá. Sempre tem uma barraquinha perto? Tio, ó, quero duas coxinhas e uma coca. Porque tu vai lanchar, cara. Não adianta, irmão. É cruel. É cruel. E é isso. Vamos lá. Cuchilou cachimbo cai hein? Engole o choro. Vamos lá. Vamos lá. Próxima questão da tela. Sublinhar para interpretar. Método do 250. Pô, Marcão, fui lanchar mesmo. Eu sei disso. E você tá rindo aí, ó. Vamos lá. Em determinado banco, a taxa de juros para operações diretas de crédito é composta pelo custo financeiro anual e pela taxa do banco. E é calculada da seguinte forma. Então, ele já te deu uma colinha aí, né? A taxa de juros é fator custo vezes fator taxa do banco menos um. Sabe-se que o fator custo é 1 um mais o custo financeiro, e o fator taxa do banco é 1 um mais a taxa do banco, e que para determinada modalidade de crédito o custo financeiro é de 8% ao ano e o custo do banco é de 5%, nessas condições a taxa anual de juros para a referida modalidade de crédito é igual. Então vamos lá. Ficou frio aqui, hein? Ó, vamos lá. Essa questãozinha é uma questãozinha sobre estudo das taxas. É a taxa de juros, né? Estudo das taxas. E para encontrar essa taxa que ele está querendo, essa daqui foi goiabada, manteiguinha. É só usar a fórmula. E é a fórmula que a própria questão está te dando ó. Taxa de juros aqui ó. Taxa de juros é igual ao fator do custo mais o fator do banco menos 1 um. Então vamos lá, fator de custo ó, Vai ser 1 um mais o custo financeiro Então vai ser 1 um mais 8% Só que 8% é a mesma coisa que 0,08% então, isso daqui vai dar 1.08. Sem trocar ideia, seria isso. Fator taxa do banco. Aí você vai olhar lá. Ó. É 1 mais a taxa do banco. Então, vai ser 1 mais 5%. Só que 5% é a mesma coisa que 0,05. Então, isso daí vai dar 1,05. Aí, irmão, é só jogar ali. Ó, taxa. De juros, chamar de I, vai ser igual a 1.08 vezes 1.05 menos 1. Isso daí vai dar 1.134 menos 1. 0.134, que passando para a forma percentual é a mesma coisa que 13,4. Olhando ali as opções, gabarito. Letra E, marco o V da vitória e vai ser feliz. Então, aqui, essa questão dava para fazer de boa. Vamos lá, passamos para a próxima questão. Vou até molhar aqui a palavra. E você já sabe, né? Você já sabe qual é a parada, né? Sublinhar para interpretar. Ó. Método... R$ 2,50 neles. Ó. Então, o valor de uma criptomoeda Z passou de 15.000 15 mil para 21.000 mil no primeiro bimestre de 2021. A taxa de juros bimestral proporcionada para esse cripto, essa criptomoeda no primeiro bimestre manteve-se a mesma ao longo do ano de 2021 sempre na comparação com o bimestre anterior, ou seja, no regime de juros compostos, a ideia dos juros sobre os juros. Além disso, o valor do cripto ativo no final de um bimestre era igual ao valor do cripto no início do bimestre seguinte. Considerando as condições apresentadas, o valor em reais da criptomoeda ao final do quarto bimestre, era de aproximadamente. Então, questãozinha clássica de juros compostos. E para resolver essa questão de juros compostos, nós vamos utilizar aqui a ideia do fator. A ideia do fator de correção. Como é que a gente vai encontrar esse fator de correção? Vamos lá. Vamos lá, como é que a gente vai encontrar? Ela batendo lá. Ó. Ó, vamos lá, qual é a jogada aqui? Ó? Tem os bimestres. Está aqui, ó. primeiro bimestre. Vou separar, ó. segundo bimestre, terceiro bimestre e quarto bimestre. Para você entender. Ó. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Aí, vamos lá. Ele falou né, que no primeiro bimestre passou de 15K para 21K. Ou seja, de 15 mil para 21 mil. Só que ele não deu a taxa de juros aqui para a gente. Qual é o bizu? É encontrar o fator de correção dessa taxa. Porque se eu encontrar o fator de correção, a questão fica fácil. Como é que eu encontro o fator de correção... Sem sofrimento. É só você pegar o valor final e dividir pelo valor inicial. Então, eu vou pegar aqui ó, 21 mil e vou dividir por 15 mil. Zero trauma. Isso aqui vai me dar o que, Marcão? O fator de correção. E através do fator de correção, eu consigo encontrar os valores. Então, esse é o fator. né? 1.4. Então, o que, que eu vou fazer aqui para encontrar o valor do próximo? Eu vou pegar 21.000 e vou multiplicar por 1,4. 21 vezes 1,4 vai dar 29,400. Como é que eu vou achar aqui no próximo bimestre? Eu vou multiplicar por 1,4. Eu vou corrigir. 29,400. 29,400 vezes 1,4. Isso aí vai dar 41,160. Pô, gostei disso aí, Marcão. Beleza. Como é que eu vou achar o último? Eu vou pegar 41,4. 41. 160, e vou multiplicar por 1,4. É o arrasta-arrasta com um fator. Multiplicando por 1,4, né, juros sobre juros, vai dar 57,624. Qual é o valor mais próximo disso aí? É 57,624.